Tá E aí, ser. Oi, tranca, você tá bem? É, estou maravilhoso, né? Estou maravilhoso. Estou... Chega, estou... chega uma época da existência, nem né? da vida, da existência. Que não estar maravilhoso não é muito inteligente. Mas não dá para comparar, né? Tudo depende da base de dados que se utiliza. É igual dizer para alguém que não concebe a ideia de que todo círculo, na verdade, é uma reta, né? A pessoa não concebe essa ideia. Mas não é mentira. Então, é, é complexo. Depende muito de qual degrau o ser está na espiral da existência e de quanto ele permite a mente fluir em meio às suas ideias e também as ideias que o permeiam. É um ciclo de permissões. Ah, não, Tchuggera. eu concordo. Achou, achou que eu tinha esquecido do seu nome especial, né? Já <risos> Já faz tempo que nós não nos falamos, mas eu não me esqueci porque era especial. Já mais, é, é inesquecível. Uhum inesquecível, inexorável, é, inexorável, tudo é possível, então é, é, é tudo é esquecível talvez esquecível não é, ela é, é o que dá para esquecer é o caminho para chegar até a memória em questão é verdade aquele dado fica digamos no banco de dados é... do, do, do cosmos sim só a utopia aquele a, a ligação entre aquele, aquele, aquele conjunto, imagem, é que não, não fica difícil às vezes. Com pouco acesso, o caminho fica enche de mato. É assim, nenhuma informação se perde já. Foi uma, isso é uma descoberta velha A descoberta véia aí do mundo dos seres. Mas enfim, a dinâmica subjetiva entre eu e nós. Eu e nós é uma ilusão que faz alusão à divisão. Que nunca aconteceu em uma unidade, onisciente, onipotente, onipresente, que alguns aqui chamam de Deus. Ok. Porém, quando colocamos na equação o fator falta, temos a inclusão de uma variável subjetiva, que quando de forma objetiva inclusiva é usada, não há nenhum problema. Mas quando ela é usada de maneira a gerar qualquer ideia de impasse, dissociativo, conquista, submissão, imposição, e qualquer fator contrário gera um padrão que dissocia a integralidade e dissocia a subjetividade e a própria objetividade dos fatos. A ideia de que entre eu e nós existe eles de maneira dissociada é um grande desafio. Tirando conjuntos que são apenas regras subjetivas criadas para brincadeiras, a objetificação de fatores dissociativos quando o termo é eles gera muitos problemas. E de onde isso veio? De onde veio? Isso vem do conceito de falta e é resultado da, da criação da imposição das diferenças. Porque se as diferenças são expostas, não há problema. É uma exposição das diferenças perante as igualdades. Então, ainda estamos no eu e nós. Quando colocamos uma imposição das diferenças, há uma tentativa de separação não divina, o que gera, por sua vez uma situação contrária, uma contrariedade não funcional. Não há função que inclui nós e eles. Porque não existe nós e eles para o universo, existe apenas nós. E dentro do conjunto nós podemos atribuir um subconjunto aonde temos, de maneira alegórica, com fatores subjetivos que geram diferenças adaptativas ao ambiente, muitos, muitas diferenças entre nós, humanos, e eles. Né, uh, pode ser qualquer outra espécie, mas enfim. Uh, ou eles, seres com outra composição biológica, por exemplo. Mas ainda é nós. Temos conjuntos dentro de conjuntos, dentro de conjuntos em biologia. Isso é bem claro. Só que em dinâmica social e espiritualidade, filosofia, política, há grandes problemas enraizados dentro do psiquismo do ser humano que bloqueiam o acesso à espiritualidade. O acesso à história, o acesso à representação, expressão, função e conjunção do grande nós, da grande história da humanidade e das inúmeras contribuições que diversas eras podem ajudar. Temos o problema, temos a, a origem e temos como que isso vai implicar no indivíduo. Juliana, não sei se você já percebeu, no início, houve um grande trabalho, no início, houve um grande movimento para a tentativa de individualização dos indivíduos. Tem o curso Magia Pessoal, tem todos os outros cursos, tem o curso, até no curso de Macumba, né, seus primórdios. Há uma tentativa de individualização, porque é muito nós, nós, nós, de maneira dissociativa. Aí conseguimos implementar o eu, eu faço, eu isso, eu aquilo. Até que para a língua portuguesa isso é mais fácil, pois o sujeito não é oculto. Ele também tem o um sujeito oculto, mas tem o um sujeito sendo explícito. é mais fácil previdir essa dinâmica. E também é mais fácil para confundir a cabeça dos trouxas, né? Porque quando a língua tem explícito o indivíduo como centro da organização social, para certas coisas é mais fácil. Mas, enfim, estamos falando para os é, PTBR, não né? assim? <risos> é assim? PTBR. Então, é, assim. então, é O, o indivíduo ele teve problemas lá e aí consegue falar eu. Eu faço, eu quero eu desejo. Depois de um tempo, a gente estabilizou o eu. E a gente falou: não, não precisa mais usar o eu. O eu pode ser oculto porque o eu já está estável. Aí descobrimos muitos seres com um problemas dizendo: tem o que, tem o que, tem o que, tem o que. O tem o que já é um problema no nós. Pois o ser se cobra no sentido de obrigação dada a aceitação e inclusão a nível tribal. E ele tem vários problemas de repressão e auto-repressão com relação ao eles. Que, na verdade, devia ser apenas uma criação para a fundamentação de pequenas diferenças para a integração dos processos e evidência da divindade entre essas diferenças. A descoberta da diferença evidencia o que nos une E é basicamente isso. Essa é a raiz de toda e qualquer briga, todo e qualquer conflito, todo e qualquer problema social e político. Se o ser, ele para de ver o eles e coloca nós com a descrição das diferenças, o ser passa a, a exercitar melhor a empatia e desfaz os caminhos nas suas memórias e conexões que evidenciam a falta, e evidenciam o conflito, a mágoa, a vingança, a dívida, que isso tudo está no histórico, como nós dissemos no início. Que as informações não se perdem, a gente só precisa fazer novos caminhos. Né? E, de maneira virtuosa, o reconhecimento e o conhecimento da expressão da união é inevitável. É isso só, só tudo isso aí. Tem dúvidas? Eu tenho dúvidas. para que, então, para transcender qualquer diferença dissociativa que se perceba, eu posso dar um passinho atrás e ir num conjunto que inclui, para que, que eu chegue no nós? Por exemplo, vamos supor que estou percebendo uma diferença e apresentando no conjunto qualquer coisa, no conjunto homens, né? Que são eles, né? Eles, os homens. Ah, eu posso dar um passinho atrás e nos unir no conjunto seres humanos? Isso. Isso Porque não pessoas. tem nenhum problema, né? No conjunto eles, homens ou elas, mulheres, nenhum problema. O problema está quando há problema nisso, entende? Isso, quando eu me separo e projeto ah, vários, o que seja, várias, várias perspectivas pautadas na, na falta e na dissociação desse conjunto, sem olhar para os mesmos padrões em mim mesma. Isso. Quer ver uma maneira legal de narrar isso para te ajudar? Quero. Por exemplo, o conjunto homens agride mulheres. Então, há um problema Claro, evidente, é o problema Mas vamos fazer o objetivo, né? Alguns membros do conjunto homens agredem; alguns membros do conjunto mulheres e vice-versa, mas em menor proporção ao melhor, que e Melhor ainda, exatamente Então, alguns homens do conjunto homens agride algumas mulheres do conjunto mulheres E há um problema, né? Porque elas e eles têm um conflito não, está errado dizer isso. Nós, humanos, temos um problema, porque aparentemente o conjunto eles, ilusoriamente, se individualizou ao ponto de se ver separado do conjunto elas. O agressor só agride alguém, a vítima, seja ela quem for, seja o agressor quem for se ele vê a vítima separada dele mesmo. Entendi. E por isso, então, também, talvez, toda a, a violência contra membros, pessoas que já querem se identificar fora da caixinha desses dois grupos, que seriam também. as pessoas trans. É, aí são pessoas, um outro conjunto que não tem problema nenhum, pode ter quantos conjuntos forem úteis. Né? Sim, mas eu... o nome é útil, né? O nome é útil. O conjunto é, só é criado para expor diferenças a fins de incluir e evidenciar a união que é a divindade. Entendi. Mas a, a reação um, agressiva que é essa expressão da liberdade causa em alguns membros do grupo uh, sim, homens sim, sim. e talvez alguns do grupo, do grupo mulher, não sei, mas acho que essas violências um, são conjunto, mais por homens fica bem evidente claro como você se é. atreve né, a, não, a tentar sair dessa caixinha então eles, né vocês, a partir do momento que ele entra na caixinha ilusória, eles já tem um problema um problema sério, um grave, um problema de espécie. Não um problema, as pessoas sabem, gostam de dizer, né? Que é um problema de gênero, né, a guerra de gênero. Eu já ouvi esse termo já. Não, é um problema de espécie. É muito mais sério. É um problema porque há uma, uma expressão da espécie do conjunto homens querendo destruir a própria espécie. Ou, ou seres do conjunto mulheres, ou até seres do conjunto trans também, que querem destruir homens. Enfim, há uma doença e não é no conjunto, porque o conjunto dá para criar milhões de conjuntos, não importa. Tem Entendi. Dentro do conjunto homens é homens altos, homens baixos, homens médios, não importa. Tanto faz. Mas a doença é a violência, a agressão, etc. Pois é. É que se você vê um leão, um leão não, um leão mata o filhote idiota, o doente também. Ou você vê uma girafa agredindo a próre, se ela está doente, ela é afastada do grupo. Por quê? Porque não faz sentido. Ou agredindo o outro coleguinho. Você vê como a natureza está impregnada também desses fatores. Né, e sim, várias espécies. Então, o um conjunto, é. os seres vivos, né, passa a estar sujeito a vibrações emanadas dos seres humanos, que são a espécie representante do planeta. Mas, tranca, os seres, os, os animais, do, dos quais fazendo parte, eu sou o reino animal, né, faço parte dos animais do planeta. Ah, mas esse padrão da violência, ele se expressa em, todo esse, em todos esses reinos da natureza, porque é um padrão planetário? Ou ele se expressa nos reinos da natureza porque é um padrão humano que acaba influenciando o, os outros ah, co-habitantes desse orbe? A falta é um padrão planetário. Mas o avanço das reverberações da falta é um padrão humano que me dá nome aos bois, né? A falta em si é um padrão planetário, por exemplo, predadores, vítimas, classes de predadores, né? Gente, guerra entre tribos, em... guerra entre colônia de formiga, assim... Isso, isso tudo é um padrão de falta. Mas aí quando você tem uh, estruturas complexas em grupos como cidades, civilizações, esses problemas sociais, a ah, isso é um, é um nível bem mais é, específico da falta e essa especificidade acaba influenciando os outros animais sim Entendi. Então, tipo faz uma amplificação nesses padrões sim por outro lado né vamos ser justos Uh, temos uh, vários animais entrando na, na, na época da pedra, né? igual eles já estão usando pedra como ferramentas. Né? Sim. Então, é só para dizer que a influência ocorre dos dois jeitos. Ah, mas e o lado egoísta? Como individualmente eu posso contribuir? Seja autêntico, verdadeiro, Descubra a própria natureza, no estado de descoberta mesmo, tá? Como se tivesse descoberto. Você vai descobrindo, iluminando e esclarecendo a si mesmo. E isso inevitavelmente contribui com todos. Tá bom, tranquilo. Então, para mim, pessoalmente, lembrar que é sempre eu e nós... Eu e, nós. eu e nós. eu e nós. É útil eles, né, ou elas, enfim, quando ah, você está dividindo para saber as diferenças, para evidenciar a divindade. Sim, mas estou dividindo, digamos assim, para para estudo, para análise das diferenças, mas foi o que você falou, você falou uma coisa bem legal, para melhor, melhorar a exposição das diferenças perante as igualdades. Isso, por exemplo, é, o médio foi lá fazer as coisas dele e ele parou o carro na frente da, do lugar onde tem a, a guia rebaixada para sair o ser que usa, se utiliza de cadeira de rodas. Aí percebeu, voltou e tirou o carro dali, porque aquilo era uma, uma afronta social, uma falta de educação. Hum. Esse é o ato nosso, porque... A situação específica evidenciada gera igualdade. Qual a igualdade? Todo mundo tem direito à locomoção. É a aplicação do, do contexto. Entendi. Então, voltando na igualdade de direitos, e a partir da igualdade de direitos, se olha, uh, se, uh, a percepção das diferenças fica melhor exposta realmente, principalmente Exatamente. as diferenças que são... Uh, que são dificuldades, né? Sim, limitações, é. né? É. E para aceitar que há necessidade de adaptar a cidade, por exemplo, é aceitar as limitações. Aceito, mas eu não preciso aceitar também que esse ser não tenha o direito do que todos têm. Então vamos trabalhar para que tudo seja adaptado. Não é porque eu posso voar que eu não estou nem aí. Para os seres que não podem. Exatamente. Como é que você pode voar que você vai cagar lá de cima na cabeça Exatamente. dos cara? Às fome. vezes, às vezes. É Defendendo o ser. <risos> Faz coisa errada para você ver. Você vai que Você vai saber de quem foi. Não, que coisa feia. Não vou mais sair é. da linha. É brincar, é, vá. Tem medo, tem é medo. É, exatamente. Se há, se você está no eles, tenha medo, vai vir cocô <risos> voador. É. O mesmo se aplica ao conceito de de raiva do outro. Porque você as diferenças servem como adaptações para evidenciar a igualdade. Quando eu digo que o outro, do outro conjunto, criado para evidenciar a igualdade, vamos lá, conjunto trans, incomoda o ser do conjunto homem, homem hétero enfim. Esse ser está incomodado porque se ele evidenciar as diferenças, ele vai se sentir igual. Uhum. Isso Qual é a diferença? A diferença é que o outro é livre para fazer o que quer e pode ser diferente de mim no que quer. Se eu aceitar isso, eu vou poder fazer o que eu quero também. E aí, né? Você entendeu, né? <risos> Se eu aceitar que ele não pode ser, não precisa ser reprimido, eu vou poder não me reprimir. Isso fala muito mais sobre quem tem preconceito e maldade do que quem não tem. pois é pois é agora fomos fundo é, aqueles que não não curtem <risos> ou acham que não curtem mas enfim vamos voltar é, é, é, é. <risos> e a reação é muito severa acho que é, talvez haja coisas para se si, para se si olhar na, na sombra do projetor justo mas justo. Franca, então qualquer coisa que me gere uma sensação de raiva. É, foi algo que eu projetei, na, assim, tirando as coisinhas que são que, que, que, de igualdade de direitos, né? Então, por exemplo, um, um ato de violência contra mim, talvez a primeira reação fosse raiva, porque realmente ali houve um direito que foi transgredido. Mas, de fato, de fato. Ainda mas, você... mais seres na... na... No mais no laranja, né? seres mais estratégicos, que cumprem as regras, assim. Isso, mas isso é uma coisa mais assim extrema, Na maioria, a maioria das coisinhas do dia a dia não são essas coisinhas, né? Então... Ou ali não houve... deveria, né? não deveria ser. Mas ali houve uma coisa então, que eu projetei no outro, dando a ele um poder que ele não, não, não, não tem, Exatamente. O poder é a liberdade. A liberdade é igual para todo mundo, a não ser que você esteja executando uma função e nesse caso já não é mais você, né? você está representando uma função. Você está ali num papel, mas de qualquer maneira, essas sensações de, de raiva, etc., no exercício da função, acabam talvez até... Um... Uh, ofuscando um pouco a visão objetiva daquela pessoa naquela. De função. fato, de fato. É, igual Entendi. outro então... dia o médio pôs o carro uma roda, uma, uma roda lá na guia rebaixada da casa lá e foi multado. E o cidadão saiu lá, aí o médium foi abordado pelos agentes da lei. E o médico olhou lá e de fato tinha colocado uma roda lá para fora, né? E de fato estava errado. Só que foi tão educado, né? E infelizmente é estranho ver um cidadão no porte que o trouxa é, é tão educado, aí o policial né, até falou, você me perdoa, mas eu tenho que aplicar a multa. Não, não tem perdão, né? não tem perdão. Aí o cara olhou e falou, é, tá certo, tem que aplicar a multa, aplica a multa, eu errei. Aí o, o cidadão ficou, o policial ficou até é, constrangido. Não mas é legal. Sim, é porque... um o correto. Só Todos que... dois agem na neutralidade dos seus papéis, certo? Exato. Ele, ele passou dos limites no papel dele de cidadão. Exato. E... O, o policial fez o papel dele de polícia, que é expor esses limites. Isso é, é isso é a sociedade funcionando para que é, é Não, não é errado. O foco é no, no, na questão do, do incômodo, pensando que há um, um alguém prejudicando alguém. Não existe. Você hum, não entendi. está sendo prejudicado pelo indivíduo, ele está sendo autuado pelo agente da lei. E é uma atuação um, um, um, como é que eu disse? É, é Objetivamente legal. correta, isso, legal. Então, uma atuação leve, né? tem é escrito, o negócio é bonito, uma atuação leve af, com a finalidade de notificar, porém, a notificação tem ao custo, porque a, a sociedade vai manter, né? Os agentes da lei, tudo. É, e para ele se lembrar, né, porque a gente paga e se lembra daquela lição. É, é. também, tem esse princípio uhum. também, por mais que não seja de caráter punitivo, né. Não, não, eu só pensei no caráter memorial do, de do fato de pagar a multa. É, hum. mesma coisa, você paga uma conta de uso, está pagando com, com o fornecimento, e aí entrando com a ideia de valor e preço, né? Então, se você está pagando o, o, a quantia equivalente ao valor X, você vai usar de maneira mais consciente, né? Do é uso verdade. da energia. Agora, se é só preço, o preço aí já não é tão... Você vê aquele preço, tem a preço e diz, ah, vale a pena, só estou aqui curtindo e tal. Ah, Para o ser que tem a ideia de valor, ele, mesmo curtindo, ele tem consciência. É a ciência comum, né? Mas aí foge um pouco, apesar que não foge, né? A dinâmica subjetiva entre eu e nós não foge em nada. Está brilhante, como sempre. Não, e estamos falando dessas associações memoriais também, certo? Desses caminhozinhos. Onde Sim. talvez antes você fizesse um caminho, por exemplo, entre a multa e ele, que fosse um caminho daquilo ser uma, uma punição, e ele ficasse com muita raiva. É, também. É bom, é bom, porque é um exemplo também. É um, os agentes da lei, da ordem, é, terem uma interação saudável, pela, pela forma que foi e por onde foi e com quem foi, é um excelente exemplo. Fiquei, fiquei orgulhoso. Enfim, é isso aí. Dúvidas? Não, eu não tenho mais dúvidas. Não há problema. Fique com Deus, todo mundo fica com Deus também, qualquer coisa é só me procurar e até breve. Gratidão, tranca. Eu